Mas. pouca gente pra matar, foda é isso. Pronto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, dá ok. De, de, o que vai vir na é? uh, O Matheus o não saiu? É... Nossa, Oxe, de novo pessoa. esse mapa, meu Deus do céu. Ah. Esse mapa é bom, pra quem tem snipe de curto alcance como é, eu. É, claro. É bom. Hum. Uma barretada, viu? Uma barretada, esse barret... a aqui. Barretada aqui se fode. Barretada aqui é o pior mapa que tem pra jogar de barra, tem é isso aqui. Já vira, Já vira mãe de, a mãe de a mãe de sangue. Vambora, vambora. Agora aqui é camper, né meu velho? Agora vai ser a arma de campo. E agora é Só na campera. E da campera vocês. que vai aí, complicar? O oh, velho, onde é que levou? Devemos bugar aí. <risos> tá que aí, pô. Rapaz. Ele matou e ele fez uhum. embora, velho. Merda, na hora que eu tava com ele na mira. Tá mirando de barra de mim que pra ah, cara é eu. Caramba. Tem outra ali. Olha o lag. Ui! Não, velho. Teleportando não dá pra jogar. Não, não, não, não, não oh, é matar o cara ali da. Né? <risos> <risos> <risos> Sweet DRIGS! <dreams>. Uhul! <risos> eu sou muito bom de nai, velho. Olha, já sei onde é que eu tenho aqui. Olha, o barretoso, o barretoso, cadê o barretoso? Barretoso tá barra 1 que? Ah, ah. velho. Puta que pariu. Me dá essa tua tanda. Locked M ti. Ah, não. É você, baixo. mano. Sou eu. Ah, mano, esse cara de baixo tá um saco. Não, olha lá. Olha os 10. Ah, que mentira. Ah. Mano, tá muito <risos> desvantado. Na moral. Vou foder sua alma agora. Fica aí, vai. Muito desvantado essa barra. Ai. O cara vem, caralho, de frente, um né? barret. Como é que eu fiz? Mas fico? faz parte. <risos> <risos> Mas faz parte, pô. que é essa habilidade também. Toma. Que mitira. Ah. Que mitira, Mag. você tá cagando, Magno? Você uhum. acertou eu andando. Caguei nada. Se <risos> esperei parar ali, pronto. Olha isso. Tango down. Eu um parede aí. Você que tava bugando a parede? dele, não tava bugando a parede. Ah, eu Ui, mortalzinho. Ah lá, velho, porra! Vai tomar no cu desse cabal. É só tu que tá morrendo pra escada de barra. Eu até agora não morri pra escada de baixo Lógico que ele tá campeirando ali, ó. Ah, não é arma de mano. Diabo. O oh, Diabo. Ah, que mentira, lag feio, eu, eu rolando ele conseguiu me matar. Ah, vem se barretando, puta que pariu? só mira mim, mano. Vem magro Vem magro Magno, vem a Magno. Ah, o problema é o outro lá na frente. Ah, falou. A não é porra, não. Não pode dar, não pode dar, não puxa dar. Target neutralized. Ai, ai, ai, merda, que mentira, ele me pegou rolando de novo Eu sou, ah, 240 de <risos> ping, já tá explicado o porquê oh, Que mentira, <risos> velho, é que filho da puta <risos> Se liga, porra Tá o cara Ele tá onde? Ah, Vai que me vem ah, tá Que mentira, vem da porra. Ah, ah! Não vai não? Merda, lagou! Puta merda! Não ah, Não conexão! Conexão, filha da puta! Não dá pra jogar, velho! Opa, oh, que sorte! Ele lagou! Ele lagou! Só foi lagada mesmo, oh. ele teleportando. Ah, desgraça. Ah, faz isso? Ui! Cara? Tirando tem cara... com arma de pé, tendo hein? Leva ali baixo, equipamento. Vai. HF. Essa regra tem que o dragão tinha que revisar. Não. A ah, barra é que é faca de dois voos. Ela é uma arma igual a qualquer hum. outra, ela tem as vantagens e as vantagens, vocês que estão sabendo aproveitar. Vocês estão rushando em canto aberto, não estão sabendo esquivar dessa bosta, dessa arma dele. Bicho cagado de é. merda. Ah, mano! Ainda acertou ainda. Outro uhum. lá na frente. É ruim, hein? Tchau pra você, valeu, falou. Uhum. Não dá pra jogar nesse lag, velho. Né? Conexão muito estável. O de outro canto aqui, já, velho. Bem isso aí, ó. cara tá de feio. Tá me divertindo com o Magnus aqui. Ah o Magnus cutum tem que sair é correndo, tudo desesperado isso não dá pra. Ver. Mano. Como é que eu vou. Tô tomando tiro direto aqui na porta. Como é que você quer que eu fique parado esperando os caras me acertar? Eu já tô me tirando em nenhum e tem outro aqui. ia Pegar esse rolando. Ah, velho, lag Foi do isso? caralho. vendo? Pô. Os caras, tipo, nem termina de rolar, pô. Os caras simplesmente cai em pé, pô. Mas no cu. Chupa pra barra. Os caras simplesmente caem em pé, pô. Horrível, pô. Outro campo já. Ai, ai, ai. Ah. Era meu, filho da puta. Ah. Tá bem, coroinha? Para de fugir, filho da puta, pô. eu vou... Eu falo. Você tá querendo só coronhar, eu... bicho? Você quer o quê? Aí, papo, tu deixa de ser ó. Por isso que tu não ai, faz frego, pô. Tu não sabe fugir na hora certa, pô. Tu só pode quando vir encarar o cara, pô. Pera, tu só dá coroia, pô. Você fugindo! Você, Você é fugindo! Você usando o mapa! Eu tô, Eu tô fugindo não tô querendo tomar coroa! Você um é fugindo! Você querendo... fugindo, da puta, puta! Pode agora! Aí sim! <risos> Esses caras de frente não aguentam não! Ai! Que porra de tiro foi esse? Eu laguei, não foi? Não sabia. Beleza. Oh. Ah. <risos> olha o leg, olha o leg! Toma, filho da p. Target neutralized! Ai, pega a arma! Olha que lag, bucho! Nossa, eu tô onde? Oxi, eu tô teleportando! Que isso, Aí. velho! Valeu, falou! Não, mas tu tá tão azarado aqui! Obrigado! Serava! Peguei uma barra Prato. não foi. Os caras aqui cara ligam mais pra roubar o Freg do que pra. É, eu tô vendo vocês mais preocupados em pegar o Freg. tá dançando, velho? Tu tava bugando ainda. Tu tava confiando eu, eu, eu, eu, eu. era? Oh. galera. Puta que pariu. Na cara aí, ó. Palhaço. Barreta da puta. Tango down! Alguém saiu, Você foi? eu Eu acho que saiu, o Arison. Oi, velho! Tentei na cabeça, essa porra tá... Tão... Tá bugando? Uhum. Cuidado velho Quem é que foi que saiu? Ping 240 Boa oh, o oh. Alyos oh, uma defesa Ó o lag Não velho, não dá pra jogar não Ó o oh, ping Obrigado Next <risos> É, Que é, é, é negativo toda eu também, hein? Pelo menos você não tá sozinho né. Vamos vir. Ah, roubou, viu? Vem cá! Vem cá, fica lado do safado! Ah, roubou que nega é essa ali! Oh, <risos> target! Neutralized! Ai, eu tô! Sweet dreams! Olha o lagado, olha ele. Olha o lagado, merda, esse cara aqui. Ah, oh, lagado com barra, gente. É, tu tá vendo? Tô vendo. Okay. Ele tá teleportando, porra. Ó, ó, mano. Só escutei um... Sabe aqui. I'll aqui. Eu vou pegar again. Eu errei a recarga. De uma barra, Fudeu. O cara mexe um pouquinho. Você já erra. Ai, valeu. tira, velho. É, Que mentira. Mata logo, burro. Não, não é que eu tá deixando Não <risos> Esse ser Isso é boi, viu? De longe eu sou bom Na campela, na campela você é bom Ah, só que... Fala... Ah, como é que fala? Ah, que fio de novo. Olha o cara teleportando aqui pra mim, velho. Tchau, valeu. Falou, fica aí conversando com o cara aí. Ui! Ui! Nossa senhora, não! Depois a gente correr. Depois a gente correr. É isso. Tem três aqui, velho. Três. Vem cá. <risos> Lá, ele tá de hack não é possível. velho. Ele tá, ele vira sempre. Pô. É impossível pegar ele de costas. Pô, olha ah, assim: já que todo mundo tá pegando essa barretona aqui, só dela porra. <risos> Coisa ali atrás de mim, Toma! vai é é lá embaixo. Não tá me, papou, me, me, me papou, filho. Um Aí tá legal, eu tô morrendo atrás da parede. Eu tô morrendo de tarde na parede, fazer. velho. Ai, que conexão mais bosta, velho. E olha que eu tenho primeiro lugar, se eu não tivesse né, conexão bosta. Não, velho, não. Ai! Deus. Puta que pariu. Se eu sem essa barra Esse bicho tá é um cagado. Na moral mesmo Fizei sem barret Ah lá, oh, na moral O cara nem cai a em Na moral, essa arma O cara rola e quer dizer Vou cortar meu salário inteiro de, de cash e vou o tirar cara... essa bolsa O cara rola e cai em Só pra ele. Pronto, é. no caso esse aqui já agora foi é que... <risos> Valeu, galera agora, agora é pistola. É